Olha só, pessoal, estou aqui, encontrei um lugar muito bonito aqui, olha, um lugar com pedras. Olha, e eu tô chamando você aqui para mesmo assistir a live que eu fiz no último dia 20 aí com o Renato de Souza, do Criatório Prorrogação, pessoal. E eu quero pedir para vocês aí assistir os capítulos. Eu a dividi em 17 capítulos, 17 capítulos que eu dividi essa live. Para que você consiga assistir todo esse conteúdo. Caso você queira assistir a live na íntegra, a live na íntegra, você vem aqui embaixo no vídeo. Eu vou colocar no último link a live completa se você quiser assistir toda. Mas como eu sei que tem muitos que não assistem tudo, eu coloquei por capítulo. Você vai encontrar um, dois e três até o 17. Todos os capítulos eu vou colocar aqui para você poder consumir esse conteúdo aí. E com certeza essa aula magna aqui, o Renato de Souza deixou para nós. Você vai aproveitar toda ela aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então aproveita esse conteúdo. Já se inscreve no canal se você não é inscrito. E também, pessoal, deixa sempre o like na live. Isso diz para o YouTube que o conteúdo é relevante e que você gostou e se você gostou outras pessoas também vão gostar daí então o YouTube acaba indicando para demais pessoas faça isso para motivar o nosso trabalho faça isso para que a gente consiga faça isso para que a gente consiga ter uma relevância aí e atender um tanto mais de pessoas tá bom Obrigado por você ter assistido até aqui, obrigado por você ter chegado aqui no nosso canal. Seja bem-vindo sempre, seja bem-vindo sempre aqui ao Pássaro Eletrônico. Eu sou José Alves e agradeço a todos vocês aqui por esse conteúdo que você está nos prestigiando, tá bom? Forte abraço e até a próxima live, hoje 21h30. Até lá, espero vocês!